Quer saber a melhor forma de trabalhar filmes e séries em sala de aula? Então não perde a próxima edição do programa Sala dos Professores, porque é sobre isso que eu e o Flávio vamos falar com vocês. Anota aí, a próxima edição acontece dia 27 de maio, às 19h30. Você já sabe, para acessar é só entrar no web canal da escola, no site da sua escola. Encontro marcado, hein? Sala dos Professores com o tema Filmes e Séries, 27 de maio, 19h30. Encontro você lá. Tchau! Thank mm -hmm. you.